me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoa o traje de maluqueiro, de camisa larga e boné pra trás, vem na hora da novela que a senhora gosta, mais faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é no desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar Pando ousadia, essa menina é o desenho no céu, que Deus pintou e jogou fora do céu. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoa de maluqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Quem na hora da novela que a senhora gosta mais faz três dias que eu não durmo direito.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 Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel